Que ia participar da casa mais vigiada do Brasil. Eu falei, ué, será que ela vai morar na patuda. <risos> ela disse que ia ganhar o prêmio do Prig-Brag. falei, o que é o Prig brag Será que é a caixinha que os bolsonaristas andam amarrados nos pés? <risos> bolsonarista agora tá igual frango, né? Quando a gente separava pra matar, pra deixar amarrado pros pés. <risos> me falaram que aquela caixinha que eles têm amarrado nos pés é para os soldados saber onde estão mas não precisa daquilo quer saber onde estão é só assistir o tiktok <risos> eles estão lá fazendo onde <risos> um estão olha quando a Ucrânia começou a bombardear a Rússia eles vieram para o Brasil para comprar munição a minha mulher falou ai quando eles voltarem eu vou com eles Falei, não, mas é canhão aí já tem. Eles vieram pra cá pra comprar bomba. Levaram 15 carros certos. Eles levaram a minha irmã também pra eles, né? A minha irmã, eles levaram como soldada. É porque se a situação ficar feia, ela consegue camuflar, né? Falei pra mulher. Ô, oh, bem... Eu tô saindo tomar uma, tá? Te amo. Ela falou, eu também. Falei, nossa, que bom saber que você também me ama. Ela falou, não, eu também tô saindo tomar uma. E para você que gosta dos nossos vídeos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e muito obrigado.